Aqui eu tenho a Cachaça Triunfo, do Nordeste do Brasil, e a Cachaça Jurem E aí, pessoal, como é que tá? Tudo em ordem, tudo em cima, tudo de boa? Nesse vídeo, vocês vão aprender algumas formas que a gente usa para falar sobre cachaça. Como sempre, eu vou trazer conteúdo extra para vocês, então fiquem até o final do vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito mais. Quem de vocês já tomou cachaça? cachaça boa do Brasil, não é aquela cachaça mais barata de todas não. Eu tô falando de cachaça artesanal, uma cachaça mais requintada, que você sente bem, que você até toma sem fazer, ai, careta, você tem aquelas cachaças que você toma e... Uah, que é isso, a coisa de outro mundo, você fica soltando fogo pela boca. E tem outras cachaças que você toma e hum, que coisa tão deliciosa, que maravilha. Então começando aqui, eu vou falar para vocês alguns sinônimos para falar sobre cachaça. Você pode falar no Brasil cachaça, você pode falar cana, por quê? Da cana de açúcar, né? a cachaça. Cana, eu quero tomar cana hoje. Leve em consideração uma coisa, que tomar cana, eu tomei uma cana braba ontem, pode ser também cerveja, qualquer tipo de álcool. Se a pessoa especificar o quê? Cachaça? É, foi cachaça, eu passei a noite inteira tomando cachaça com os amigos. Então eu já vi isso, eu já vi isso várias vezes. Tipo, de manhã, tá numa casa com a galera, o pessoal levanta com aquela ressaca, Eita, cana braba ontem, velho. Cana braba, mas não tomou cachaça, não tomou cana. Mas fala cana se referindo a cerveja ou qualquer tipo de álcool, entendeu? Outra forma é água que passarinho não bebe. Mas você não vai chegar num bar lá, no restaurante e falar "Ah, eu quero água que passarinho não bebe. Água que passarinho não bebe é mais uma brincadeira, porque você está com um copo e você está com cachaça, se for aquela transparente, né, cachaça prata, eu vou explicar para vocês também alguns tipos de cachaça. Se é transparente, a pessoa olha, é, é água? Aí o cara, <risos> é água que passaria no bebe. Ou seja, cachaça ou vodka pode ser, né? Mas sempre está associado esse água que passaria, não... água que passaria não bebe. Está mais associado com cachaça. Aí você pensa, cana? Ou seja, e, e como se diz? Tens canas? Eres canoso? tengo canas? Em português a gente fala grisalho, ok? Meu cabelo é grisalho. Tá curto agora, mas quando vai crescendo mais, dá para ver que eu tenho muito cabelo branco. Meu cabelo é grisalho. E em espanhol seria tienes canas, eres canosos. canoso, canoso. <risos> eres canoso. Ou seja, se eu estiver no Brasil e tiver com uma pessoa que fala espanhol, mas que não sabe tão bem português, e olha para mim pro meu cabelo e falar: ah, Tienes canas. A única coisa que eu vou pensar é cana, cana de açúcar. Canas? Que canas? Cana cana de quê? Cana... Não, é o cabelo, cabelo cinza. Eu já vi cabelo cinza, mas não é cabelo cinza, ok? Cabelo branco, grisalho, ok? Então, cana. Aguardente também pode ser, você pode se referir a cachaça. E a mais louca, que sempre que eu falo essa, a galera fica, sério, velho, sério? Pinga, ok? No Brasil a gente toma pinga. Nós tomamos pinga, é uma forma de se referir a cachaça. Você pode cozinhar, cozinhar, fazer um prato lá. Da mesma forma que você faz um prato com vinho, com uísque, com cerveja, você faz um prato lá, cozinha com pinga dentro. Coloca pinga lá dentro para ficar mais saboroso. <risos> então eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, né? caramba, pinga aqui significa outra coisa, nada a ver. Tem alguns países que até significa algo mais assim, sexual. E a gente tem até um verbo também, que é o verbo pingar. Então pingar é quando você tem água que tá. Goteando, não? Tá pingando, tá pingando. A torneira da pia, do lugar que eu lavo as mãos, ficou mal fechada, ou seja, não fecharam bem, ficou mal fechada e ficou o quê? Pingando, ok? Aproveitando aqui, vocês sabem que nos vídeos, você vê o título, eu vou explicar tal coisa, mas no final das contas eu explico muito mais coisa, ok? A ideia é que vocês Fiquem por aqui, vejam os vídeos, aprendam, aumente o vocabulário e pode ter certeza que quando chegar no Brasil, as pessoas vão se impressionar com o seu nível. Continuando, a gente tem gato pingado. É uma expressão. Então a gente foi lá no, no bazinho com o pessoal, que tem cana boa, tem cachaça boa, tem pinga boa, tem aguardente boa. Chegou lá pensando que ia estar tá cheio de gente, mas não tinha quase ninguém. Tinha um gato pingado. Gato pingado é tipo uma pessoa ali, outra pessoa ali, outra pessoa ali. Não tem aquela uniformidade de pessoas, entendeu? tipo, tá, tá vazio, tem um gato pingado ali e aqui. Ah, a gente foi lá, mas tinha um gato pingado, uma ou outra pessoa aqui e ali. Agora é claro que eu, como brasileiro, sabendo que cachaça no Brasil é barato, tem toda esquina, qualquer lugar você pode pedir uma cachaça, uma caipirinha, você chega em outros países e vai comprar uma cachaça, parece que você tá comprando uísque, whisky, uísque whisky, 100 anos, praticamente. A galera dá aqui, caro demais. E pra um brasileiro é impressionante. Pra um estrangeiro que não conhece o preço do Brasil de cachaça, você vê o preço e... é, é, é do Brasil, é, tá bom. Mas você, como brasileiro, você vê os preços e você não acredita, de né? caramba, como é que a galera paga isso na cachaça? Falando disso, é claro, quanto é que custa uma cachaça na sua cidade? No restaurante, em um bar e em uma festa. A cachaça pura e também a cachaça em um coquetel, né? O mais conhecido como caipirinha. Eu tenho certeza que vai ser uma... Facada, facada. Então, falando de tipos de cachaça, você vai ter a cachaça prata, que é aquela cachaça mais clarinha. Você vai ter a cachaça ouro, que é a que tem uma cor mais de ouro, como o nome já diz, que é tipo 50% cachaça prata, 50% cachaça ouro e é conservado no barril de madeira, ok? A anterior, a cachaça prata, ela é cultivada no tonel de inox. Tem outro nível, que é o mais nível, a cachaça premium, que ela é 100% cachaça ouro, sendo que ela é envelhecida, é no período de 1 um a 3 anos no barril de madeira. Continuando aqui aumentando o nível da coisa, né? Uma que é mais requintado. A gente tem a cachaça extra premium. Tudo, né, prato, é mais caro, mais caro. Essa cachaça é muito parecida com a anterior, com a cachaça premium, essa é a extra premium, parece até gasolina, né, cachaça. <risos> Cacha... <risos> essa cachaça é a mesma essa cachaça é 100% cachaça ouro, como a anterior, sendo que, ó, ó, ó, o detalhe, mínimo, mínimo, ela tem que estar sendo envelhecida no barril de madeira durante três anos. É o tempo mínimo. A partir disso, a partir de três anos, já é cachaça extra premium. E você pode pagar uma... Não, pessoal, tô tirando onda, ok? No Brasil, a cachaça não é cara. Ou seja, você paga muito mais caro comprando vinho, comprando vodka, comprando whisky, comprando tequila, tudo isso é mais caro que é a própria cachaça. A cachaça é boa, a cachaça é boa, rapaz. É, é. Já falando dessas coisas, né? Falando de cachaça aqui e tal, não sei o quê. Como é que eu falo? Felipe? como, como pode ser que alguém está tomando, pero como louco, ou seja, lo mete com todo? Acabei de é ser como chupando muito, <risos> em Colômbia. Anda chupando muito este mano. Tomando muito, né? Bebendo muito. Em português, você falaria... Encher a cara, esse cara tá enchendo a cara. Esse cara tá enchendo a cara. O cara é uma pessoa, ok? Toda vez que eu passo por lá, eu vejo fulano enchendo a cara no bar. Ou enchendo a lata também. Ou você pode falar também que alguém está bebendo doidado. Caramba, eu não tô reconhecendo Daniel, rapaz. Sempre que eu vejo esse cara em algum evento, ele tá bebendo normal, mas ultimamente, nos últimos três eventos que a gente fez aqui, eu tô vendo o cara bebendo adoidado. Será que ele tá passando por algum problema? Daí você começa a ficar... No Nordeste, a gente fala, esse cara tá chutado, né? tá, tá bêbado. Esse aí tá, tá chutado. Ou você tá bêbado também, ok? Ah, tá. E quando você tá bêbado, você começa a ficar o quê? A perder o equilíbrio, você começa a ficar tonto, ok? Você tá tonto. Lembrando que em português, existe o mesmo significado de tonto como em espanhol. Ah, não seja tão tonto, cara. Você é tonto. Como é que você faz uma coisa dessa? Idiota. Mas também a gente usa quando você tá perdendo o equilíbrio, ok? Você tá. Você pode ter uma tontura, né? Você tá assim. Você, sabe quando você tá sentado? Você se levanta de vez e, e o corpo faz. Opa! Op, né? Caramba, deu uma tontura agora. A cena clássica. Você tá de boa ali conversando com os amigos, tomando uma cervejinha, tomando uma pinga, cachaça aguardente ali de boa. Galera, eu vou ali no banheiro e já volto. O cara vai ali no banheiro, né? Ah, lá urina. Tire água do joelho, tira a água do joelho, é a mesma coisa de urinar, ok? Tire a água do joelho e volta desorientado. Você volta desorientado, ou seja, você estava bonzinho. Foi no banheiro quando voltou, aí a cerveja, o álcool, trac, pegou de vez, aí você sentiu. Sentiu o álcool, né? Você começou a ficar tonto, você já começa a perder o equilíbrio. Vou deixar aí para vocês também na descrição nesse vídeo algumas bebidas que vocês podem fazer, alguns coquetéis com cachaça, ok? Que, que não seja somente caipirinha, para que vocês possam aproveitar mais a bebida. <risos> Olha só, eu tô com uma cachaça aqui diretamente do nordeste do Brasil. Eu vou provar, né? Fazer uma degustação aqui moderadamente, ok? Para não ficar bêbado aqui, gravando os vídeos e falando besteira aqui com vocês. E antes disso, deixa eu explicar para vocês umas frases engraçadas com pinga em português. Esta aqui tá gravando. E o é que está gravando? tá gravando. tá gravando. Olha essa na camisa. Pinga e limão e boteco e torresmo. Pinga, a cachaça, limão, é limão, ok, listo. Boteco é um bazinho pequeno, ok? É um bazinho pequeno. E torresmo seria como el chicharrón aqui na Colômbia, né? Aquele pequenininho lá que você come que é crocante, né? Então, seria como assim para você beliscar, entendeu? Olha esse verbo, beliscar. Ou você pode pedir um petisco, ok? No bazinho, cara. Você, o que é que você tem aí de petisco para gente? Para gente petiscar? Para gente beliscar? Porque beliscar, o verbo é é isso aqui. O que é você belisca uma pessoa? Mas beliscar também é quando alguém está cozinhando e você vai lá e Pega um pouquinho. pegou outro pouquinho. Isso é beliscar, ok? Aí a mãe, eu lembro que minha mãe falava muito, deixa de beliscar, senão você não vai almoçar. E eu, caramba, eu tô com fome, velho. Mas é assim mesmo, quem nunca passou por isso? Continuando aqui... <risos> Olha essa. Ouvir eu te amo é bom, mas ouvir, vamos beber que eu pago, até arrepia. Outro verbo, até, ui, uh, caramba, uh, me emocionei agora. Falou que vai pagar, vamos nessa, vamos embora. A galera inventa cada um. Olha só essa, mulher feia para mim é que nem pinga. Que nem pinga, é como pinga, ok? Faço até careta, mas eu encaro, ou seja, Mulher feia, para mim, é que nem cachaça. Eu faço até careta, que... mas, mas eu vou, eu encaro. Olha aqui, eu tenho uma foto para vocês aqui de uma pinga boa. Fala assim, pinga. E a outra aqui, se a vida te der limões, adicione pinga e açúcar. E galera, já que vocês estão vendo isso aqui atrás, que come abre uma breja, essa é a mesma coisa de cerveja, ok? Já que ele tá falando de cachaça, tá falando de álcool, Extrazinho aqui pra vocês. Eu sempre dou mais extra, extra, extra, extra. Tem muito conteúdo. Quais são as formas de dizer cerveja em seu país? No Brasil, a gente fala ceva, a gente fala breja, a gente fala gelada ou a gente fala cerveja? Agora sim, vamos lá, né? Ou seja, a degustação do, da cachaça, é recomendado que se você tá tomando uma cachaça boa, que você tome devagar. Não tem que virar o copo, um shot assim, porque você perde de degustar muito o sabor. E em outras palavras, você tem que degustar a cachaça da mesma forma que as pessoas degustam vinho, whisky, você não vai chegar e... tudo de vez, né? A menos que seja muito ruim. Aí você toma como se estivesse tomando remédio. Você toma de vez, para não sentir o gosto. Se é algo bom, então você quer o quê? Você quer sentir o gosto várias vezes. Se toda vez que eu coloco na boca, eu sinto algo diferente na língua, eu engudo, e eu sinto uma queimação boa, assim, no corpo, bacana. Então se eu posso sentir isso várias vezes, porque eu tomaria de vez, né? você perde a graça, perde tudo. Aí você pode tomar a cachaça naqueles copinhos pequenos, né? De shot, aqueles pequenos. Ou você pode tomar também numa uma taça pequenininha, ok? Eu tenho uma taça aqui, pequena. Ou eu, eu tinha um copo, eu esqueci de trazer o de shot, que seria o ideal para fazer essa demonstração aqui para vocês. Mas eu tenho esse pequenininho aqui, de... É vinho, que serve, né? Então eu tô com duas cachaças aqui. Não vou abrir as duas. Primeiro porque essa aqui, depois que eu abrir, eu tenho que tomar toda, porque a tampa não, não deixa fechar. Ou seja, é uma tampa como se fosse cerveja. Essa aqui dá para fechar. Então aqui eu tenho a cachaça Triunfo, do Nordeste do Brasil, e a cachaça Jureminha, ok? Então eu vou abrir, abrir a cachaça Triunfo. Aqui fala armazenada em Tonel de Uburana. Então vamos lá. Vamos abrir essa violenta aqui, essa perigosa. Eita, cara. É. Vou quebrar meus dedos aqui. Opa, agora sim. Agora sim. Olha só, fabricação artesanal feita caprichosamente... De... <risos> fabricação artesanal feita caprichosamente do caldo de cana de açúcar, fermentado naturalmente e destilado em alambique chaleira, descansada em tonel de uburama. Não contém glúten. Ok, vamos lá, né? Eu não posso nem colocar muito aqui, porque ainda tem outros vídeos pra gravar. tchau. Opa, ok. Vamos lá, vamos lá Só um pouquinho Só um pouquinho Ok Deixa eu ver aqui se tem as perninhas Olha só que Tá descendo aqui As perninhas Boa, viu? As lágrimas Não sei se dá pra ver aí Olha só, fez igualzinho aqui, ó Bom, segundo fala com vinho, que quando, isso, quando faz isso, a qualidade é boa, né? Então essa aqui, vamos provar agora. Eu não vou tomar de vez, ok? Não. Uhum. Oh, ai <risos> Eita, caramba! Tô chorando. Uh, era para ter engolido mais suavezinho. sabe quando você vai tomar álcool forte demais? Ai, tá caramba, chorei. Você vai, vai tomar álcool forte demais e você tem que saber engolir também, porque se você engolir mal engolido queima muito, né? Mas a primeira é a mais a mais forte, né? Vamos lá. Hum. Boa, boa. Essa aí já desceu. Desceu melhor, ok? Agora, se eu tomar isso aqui e eu não sentir nada, tipo, não tem álcool, não tem álcool né? Caramba, tá muito fraquinha. Tá muito fraca, né? Fraquinha, fraca. Ou se tá muito forte, tá forte demais. Caramba, desceu queimando. Desceu queimando, né? Desceu queimando. Ou outro, você pode falar, taca porra, homem, que é isso? Taca porra, começa, tá com a porra, taca a miséria, um, taca a porra, que caralho é isso? Vamos supor que alguém tá no bar, alguma coisa, vai, vai, vai, toma aí, toma aí um pouquinho, não, não, só um pouquinho, só bem. não, vai, vai, toma, toma, toma. Aí coloca e, e vira na minha cara, né? Aí, eu, taca a porra, um, tá doido, tá doido, né? Taca a porra. E o outro que eu posso tomar, e quando queima, caralho! Caralho, caralho, como tá queimando muito, ok? É forte, essa é forte. Você viu o que aconteceu? Isso é pinga ou é gasolina? É pinga, forte. Por aí dizem né, que tomar álcool, beber álcool, né, assim, solta muito a língua, né? que o pessoal vai para alguma festa, vai estar tá num barzinho, alguma reunião, começa a beber alguma coisa né, daqui a pouco tá soltando a língua, conversando com todo mundo. Isso acontece também no idioma nativo. Então você chega num local mais tímido e depois você começa a soltar mais com as pessoas. Você pode beber? Pode. Você precisa beber para falar com as pessoas? Não, mas querendo ou não, a cerveja, o álcool, ele vai te desinibir mais, né? Não estou falando para você encher a cara para ir falar português, ok? Mas venhamos e convenhamos. Quando a gente está bebendo, quando está tomando álcool, você se solta mais, né? então você pratica mais. Porém, eu já escutei muitas pessoas falando que aprendem muito idiomas quando estão bebendo com amigos. Eu já pensei numa doideira assim, sabe? De fazer uma aula de português. E nessa aula, com, com a degustação de bebida brasileira, de coquetel, e até um ponto que as pessoas começassem já, já ficar ali, né, animada ali e tal, para ver o que como seria, como seria. Eu nunca fiz isso, mas eu acho que seria muito engraçado. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham aprendido algo. Eu vou deixar na descrição também, algumas receitas que você pode usar para fazer comida e bebidas, coquetel, né? com cachaça. São várias, tem muitas opções. Então você pode colocar álcool em muitas coisas para você cozinhar tal, desde de bebidas fortes até naquela comida normal que você come no almoço, sendo que com álcool. Beleza então, pessoal. Se você tiver alguma outra curiosidade sobre cachaça que eu não mencionei aqui, alguma coisa que você viu no Brasil sobre a cachaça, sobre a pinga, sobre a aguardente, né? Cana-Braba que eu não mencionei aqui, deixa aí nos comentários, ok? E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, tchau! <risos> Agora eu vou tomar isso aqui. Tudo. <risos> Será que eu gravo outro vídeo? <risos>